Vamos começar falando sobre a promoção da Caixa, né? Até fiz vídeo hoje sobre esse assunto aí. Caixa tá com promoção pra pegar cartão de crédito sem anuidade. Vai até o dia 31 desse mês, ó. Vou compartilhar a tela aqui pra todo foi, mundo. Foi dele. prorrogado, não foi prorrogado? É, foi, foi, prorrogado, foi prorrogado? Foi prorrogado, foi prorrogado. Tá foi vendo? Bastante. Olha aí, uma, uma promoção bacana pra pegar. Tem muita gente que quer pegar um cartão de crédito, quer pegar um cartão Black, quer pegar o Elon Nanking, né? Que tem Priority Pass agora, né? Sala VIP. Uma opção pra você que tá acontecendo hoje, né? Vai ter o dia 31. É isso daqui. Você pegar um desses cartões aqui, olha, tem Elo Mais, Elo Grafite, Elo Nankin, tem Visa, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity. Ou seja, basta você solicitar isso daqui. Depois dê uma olhada no, no site aqui. Porque tem mais explicação. Aí dê uma olhada Sim. no regulamento que vai ter mais coisas. para você João, pegar esse cartão. Oi o que é bacana você pegar aí o um cartão da caixa. Que ano que vem, ela vai completar, se eu não me engano, 167 anos de criação. Sim. E no mês de janeiro, é, sempre tem essa promoção bonificada. Se eu não me engano, a última vez foi para a Smiles, de, no, valo, no valor do ano que ela está concluindo. Né? Então, ano que vem, vai ter uma promoção bonificada aí de 167, se eu não me engano, de bonificação. Então, é, uma, é um cartão aí legal para você poder adquirir já para esperar esse tipo de, de acontecimento, né? É, um o negócio, ah, negócio interessante da caixa é isso, né? Que tem essas promoções que acontecem que você consegue bonificar 150, 160% quando tem aniversário. Então, quem tá pensando em pegar, pô, interessante, vale a pena dar uma olhada aqui, porque pode ser que você consiga, né? Basta gastar isso daqui, tá vendo? A partir de 2 mil acumulado até setembro, você já vai conseguir ter anuidade pra sempre. Ou seja, não é 2 mil por mês que você tem que gastar, você tem que acumular um gasto de 2 mil até o dia 30 de setembro. Então, não tá de difícil conseguir esse cartão, não tá difícil. Bem tranquilo bem tranquilo. bem tranquilo, bem tranquilo pra isentar. Basta fazer a solicitação e ver se aprova. Se tem conta na caixa, eu acho melhor ir diretamente com o gerente, fica mais fácil para aprovar. Já fala com o gerente, fala dessa promoção aqui. Pode ser que fique mais fácil para conseguir. E tem uma coisa também, né? O Elo Nankin agora mudou o seu programa de sala VIP. Agora é o programa para Aerotipass. Você vai ter dois acessos por ano com o Elo Nankin, né? Antigamente era o Laudiki, você tinha acesso somente para passagem internacional via voucher. Agora, com ela. Essa mudança do Loud Key para o Priority Pass, você vai ter dois acessos. E, e tanto faz se é passagem internacional ou nacional, você vai ter dois acessos. Mas não é por voucher mais, né? Somente dois acessos e no outro não um renova.